Mais um Kandang que vem é, me ver É, Maurício aqui, aqui beleza? Onde é que você está, Maurício? A gente está aqui em Lusiânia. Próximo oh. aqui é o Jardim Galo. Eu estou lá descarregando lá. rapaz escuta um barulho. Eu já ia. Eu tinha e que, que achei, vir, né? Conheci o cara, galera. Tinha que vir, o cara, galera. Tinha que vir, ah, ah, Pelo menos não pode falar da minha cabeça, é cabeçudinho justamente. <risos> é lá de nós, é lá de cima, é lá sei. do norte. Beleza, galera? Vem aqui me conhecer, é um Isso grande é, prazer não, receber certeza, você Com certeza, igualmente aqui. também. Deu tá aí. Mas conta um pouco aí, você largou mão Cara, do, do, do que fazia informática, quer mexer com caminhão, então, investir é, um novo. Ju justamente, assim, eu, eu realmente eu tomei essa decisão, foi através dos vídeos do Jair, ah. eu tava, trabalhava na área de TI como analista de sistemas, daí como houve um corte lá, eu poderia até continuar na área depois, procurar um serviço, mas eu quer saber, é disso que eu gosto, é isso que eu quero fazer e resolvi aí, entrar nessa área mesmo de transportes, aí eu não estou trabalhando, mas já fiz o curso móvel, já tinha agora eu vou tirar a carteira aí. Então aí, assim, ó, é isso aí que eu quero fazer. Você não sei bem, quando né? é que eu vou conseguir essa oportunidade. Mas não vai desistir né? Não, não, né? Não vou desistir não. Uma hora, né? Uma porta abre, tá entendeu? Tá certo, abre com, sim. Com certeza. Boa entendeu? sorte, hein, tudo é de bom, valeu, um abraço. Obrigado, Estamos Valeu, galera. Aí. Continue aí, quem tiver firme, correndo atrás e não desiste, beleza? Valeu, valeu. isso aí. Manda um abraço aí pra minha esposa, Jair. Manda lá você. A Kelineara. Meu um amor, Kelineara, eu te amo, tá? Tô.